Brushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Estamos em um processo acelerado de criação de uma personagem 3D para o nosso jogo Brutal Battle Berries, a terceira versão aí do que é este universo de Strawberry Wars. Você lembra da arte da moranga que eu fiz aqui uns é, dois anos atrás, três anos atrás, talvez já? Então, tá na hora de fazer ela em 3D. Finalmente, mas não fui eu que fiz a modelagem Nem a, o, o rig inicial Deste personagem que fez isso Foi o Sebastian Cavazzoli, pessoa que você já conhece Aqui, porque este cara Esse maravilhoso rapaz da Argentina Foi quem fez junto comigo Um curso de Blender que tem lá Na Udemy, e ele vai entrar em promoção Daqui a pouco, então já entra no site www.brushbrush.com.br Pra assinar ali o desconto Aquele desconto que você provavelmente vai ver lá É o desconto uh, se, talvez, talvez eu já tenha trocado, mas se não tiver Vai ser o desconto de Black Friday E o desconto de Black Friday é, Tá um pouco distante Então vai ter uma promoção antes disso Mas se você assinar o seu e-mail ali também Você já vai receber essa promoção Que provavelmente vai estar acontecendo aí No mês de entre junho e julho, beleza? Então... Você pode ver que eu tô fazendo um model sheet mais uh, moderno, uma versão um pouquinho mais calibrada dessa moranga, mas eu ainda não tava muito satisfeito com esse design, como você pode ver. Eu vou comentar sobre algumas etapas criativas que aconteceram na criação dessa personagem e compartilhar um pouquinho mais da minha paixão com o 3D, porque é o que eu tenho muita vontade de me envolver mais nesse ano. Eu fugi do 3D esse início inteiro de 2020, né? Você pode lembrar que ano passado a gente fez várias esculturas nos brush, teve bastante coisa legal que a gente montou, mas eu parei esse, essa etapa porque eu não tava meio que sentindo aquela progressão, sabe? E era porque eu tava fazendo o que eu já conhecia, que era modelagem e tudo mais, né? Naquele vídeo do Dogão você já viu que eu tô tentando explorar um pouquinho mais. E nesse daqui era mais funcional mesmo, eu não fiz tanto para aprender, foi mais para desenvolver. O que você tá fazendo model sheet, É né? Porque você não foi direto pra escultura, você já tava fazendo isso no Blender em algumas etapas, né? Você ia direto. É porque... Foi o Sebastian que fez, então eu montei isso daqui pra ajudar ele Mas, eu já comentei, né, que eu não tava muito feliz com esse design Eu conversei com a Bia, conversei com o Doug, Bianca e Doug Lira Dois amigões aí que me ajudam demais A gente sempre tá se ajudando, compartilhando coisa de Não sei o que eu faço aqui, que a gente conversa, isso é muito, é muito bom Porque a gente não fica sozinho nesse mundo Eu ia fazer uma versão de costa mas acabei que nem fiz nada, eu passei direto para a próxima etapa. Então esse foi o modelo, foi assim que ela ficou. Eu fui ali uh, tirando, né, criando alguns materiais ali e eu passo. Para construção dessa pintura Eu vou passar um pouquinho dessas partes Para a gente ver etapas mais avançadas Então aqui eu já estava pintando um pouquinho mais né? Desse, desse, dessa personagem Já tá um pouquinho mais avançado aqui Estava arrumando alguns detalhes nos olhos Já tem a boquinha dela Elementos importantes já estavam ali acontecendo Eu estava começando a sentir que estava ficando um pouquinho melhor E você pode reparar que a gente fez algumas mudanças Na anatomia dessa personagem As perninhas dela estão bem mais grossas Na parte ali de baixo né? Eu fiz a canela e o pé dela bem grandões porque ela é uma personagem que vai utilizar chutes também Para desferir poderosos chutes na cara dos inimigos e eu não sabia se fazer ela com bota, se fazer ela descalça nessa etapa ainda. Eu queria dar uma revisada nisso, né? Então eu, eu, eu fiz uma coisa que eu não recomendo ninguém. Eu tava tentando encontrar soluções de design no 3D e isso não, não funcionou muito bem. Tanto que eu fui pra uma live depois no canal do Lailton, é, algumas semanas atrás aí, e lá eu peguei uma imagem, botei no Photoshop e comecei a trabalhar ideias de tons e valores e design ali em cima. E foi com isso que eu avancei para uma próxima etapa, que é praticamente aqui, ó eu coloquei já alguns detalhes bem legais na armadura dela, eu acabei tirando essas luvinhas, que olhando assim agora eu acho que eu gosto bastante delas também, bom elas ficaram ali no modelo, se eu quiser resgatar as luvas, é, eu ainda posso fazer isso, mas eu fiz detalhes aí nas folhas do cabelo dela, isso que eu adoro esse blender novo, tá tão gostoso de pintar, de mexer, né a exibição do, dos materiais, então eu recomendo muito se você ainda não fez a, a migração é literalmente fuçar para encontrar os botões onde eles estão agora, e é, foi uma transição bem mais fácil do que eu tinha imaginado, eu tava muito relutante em trocar de Blender, né, pro Blender mais atual, mas foi muito tranquila a adaptação, uma vez que eu falei, ok, vamos lá, cadê aquele botão? Ah, ele veio para aqui, ele veio para lá, então, uh, depois disso foi bem tranquilo. Então, eu fiz bastante pintura, coloquei um monte de detalhes, fiz a espadinha dela, utilizei bastante a referência da, da, da ilustração original lá de 2000 e alguma coisa, já tem alguns anos, e... Basicamente, era mais ou menos isso daí Essa personagem o que eu quero mostrar pra você agora São algumas das animações que eu fiz pra ela Eu também fiz uma arminha nova Mas eu acho que isso vai ser um vídeo separado Então, vamos dar uma conferida Como é que ficaram algumas das animações pra ela aqui Essa é uma etapa que a gente acaba não vendo muito Mas eu espero poder compartilhar com vocês também Vamos lá Então aqui está o modelo dela no Blender Você pode conferir aqui a pose Ficou assim a roupinha dela Uma coisa que eu preciso comentar itcha, itcha... Ah, tem, um, tem um problema aqui A gente precisa conferir isso depois Que que é isso, hein? É, uma coisa que eu posso... Eu preciso comentar Foi a bunda dela é... Então, gente o, o Barry tinha uma bunda mas a bunda dele não importava tanto. Então essa bunda aqui, eu fiz meio que um desenho pra essa bunda. E na animação a bunda tá virando a vez, tava entrando dentro da, da, de tudo. Então eu fiquei muito feliz com a solução que eu fiz aqui na, na parte de pintura de influências, né? Eu dei uma revisada aqui depois. Você pode ver que a perninha, ó, o, o bumbum fica consolidado no lugar enquanto a perna, a perna mexe. Eu meio que acabei fazendo ali uma bunda fixa. E eu com certeza vou utilizar isso em outros personagens. Que eu fosse fazer qualquer coisa que tenha uma bunda, seja ele personagem feminino ou masculino, esse e eu, se eu quiser manter essa bunda mais ou menos estável ali, né? Eu vou ter que fazer algo parecido com isso. Então, foi uma grande lição que eu não tinha prestado atenção antes de fazer essa ideia de preservar mesmo aquela, aquela textura e aquele movimento que tá ali. Então, vamos dar uma conferida nessas poses aqui. Vamos tirar a visualização isso Esse aqui é um idolzinho que eu montei. Vamos botar aqui o limite para ficar repetindo, então isso aqui é só uma, uma posezinha dela em idol aqui com a espadinha. Então, é, para você que não está ligado, né, toda, toda animação diferente do, do que tá no seu jogo acaba virando essa lista aqui com várias animações. Então, para cada coisa eu preciso de uma animação diferente. Então, quando ela não está segurando a espadita, cadê a espada? Tira a espada, eu tenho que fazer. Algumas alterações naquela animação, tem muita coisa que dá pra você reaproveitar, isso é verdade Mas tem hora que você vai ter que fazer as coisas de novo Então aqui tem alguns, alguns, alguns golpes, vamos ver os golpes né Ela tem golpes com espada, golpes com as pistolinhas, golpes uh, sem nenhuma arma Então aqui ó, vamos ver, tem o chute A, ah, o chute A é pra ser um chute fraco Tá um pouco rápido, mas é a ideia era ter um giro e depois uma gloriosa bica na cara com esse rastro aqui, né? Esse negócio que você tá vendo, ele é um modelo 3D que eu construí separado e que eu fiz uns bones nele pra ele poder fazer isso daqui. Então foi uma forma... Normalmente não é feito desse jeito, mas foi a solução que a gente encontrou no momento. E ela tá sendo uh, bem utilizada aqui. Eu também tenho um hold, né? Quando você vai segurar esse ataque, ela fica numa pose padrão e depois ela dá o hatchá e volta pra cá se você continuar segurando, né? Então o segundo chute... Como você pode ver, a ideia era fazer uma voadora. Então ela gira pro outro lado agora, prepara ali uma senhora bica e dá uma, um, um ha Esses golpes, que são golpes com triângulo né, no, no, no gamepad, ele vai ser um golpe que quando carregado na sua potência máxima, vai ter o tal do ovo. Né? Se não tiver, ele vai sair assim, se tiver o ovo ele vai sair com essa proteçãozinha. Então, você dá um, um golpezão, assim, enquanto se desloca, né? Você pode ver que ela não tá se deslocando aqui, mas o normal é fazer isso mesmo. Uh, no final das contas, ela vai fazer, tipo... Algo assim, você já vê a diferença E também tem ela Segurando a pose, só que agora com a outra Perna, então são várias Animaçõezinhas, eu também fiz uma animação Que eu não sei ah, e, e, né, Como é que a gente vai utilizar Mas é um idol bem comprido aqui De 180, não é tão comprido assim né Tem idols que são bem maiores Mas é ela aqui, numa pose normalzinha Que vai ser, em tese, isso daqui era pra ser Utilizado no menu de seleção de personagem Vai ter ela ali paradinha Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso foi naquele jogo do Tenchu de play 1, dos ninjas Aí tinha os ninjazinha paradinho assim no idol Quando você selecionava, ele fazia uma reação né? ele, ele entrava numa pose Então aqui, né, quando você é selecionado Ela vai fazer Entrar nessa pose aqui E partir pra esse idol Até a partida começar. Guilherme, quando que vai sair isso? Como eu tô gravando esse vídeo com antecedência, eu não sei ah, se já saiu, se ainda não saiu, mas em breve é pra ter esse release do Brutal Berries. Se já tiver lançado, o link vai estar tá aqui embaixo. Se não tiver, fica ligado que quando sair eu vou avisar com certeza que a gente já tem um release novo gratuito pra você jogar desse Alpha 0.2 aqui, que vai ser com uma nova personagem. O primeiro só tinha o Barry e o segundo vai ter ela. E lógico, todo o sistema de combate, movimentação, a gente mudou tudo. Tá tudo tudo completamente diferente e, e tá ficando bem legal. Então, essas são algumas animações que a gente montou aqui. Também tem animação de tiro. Vamos mostrar um golpe de espada. La espadita. Então, um dos golpes que a gente tem aqui é esse <risos> breve golpe, que é uma ratcha, uma espadadinha. E também tem um golpe mais forte, que é esse, que ela avança para frente com uma espadada frontal aqui, uma cutucada, né? Também tem ela segurando este golpe para soltá-lo. E também tem ela. Segurando este golpe aqui, né? Ela vai, ela fica aqui para trás e tiu, joga esse golpão aqui. Então, também tem os golpes de arma minha, mas eu vou deixar os golpes de arma para te mostrar no processo de fazerção dessa arma. O que eu gostei muito do vídeo que eu, que eu montei isso, que é literalmente pensando esse processo de design. E eu vou comentar também no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse modo mais comentado de produzir as coisas. A ideia realmente é simplificar um pouquinho a gravação para mim, a edição, a parte de roteiro e tal. Porque eu quero mesmo compartilhar essas etapas, mostrar para vocês o que, que eu tava fazendo durante esse mês também, que eu não tava produzindo muito os vídeos eu tava aqui mandando ver tentando entender todo esse processo porque é uma é uma grande é uma grande aventura muito doida essa ideia de montar tentar fazer um jogo tanto tecnicamente quanto nessa parte de organização de, de entender o projeto de fazer ele pensando num sucesso que vale o esforço de todo mundo que está envolvido uh, no meu esforço do esforço da equipe do estúdio Aurecas, que está crescendo cada vez mais eu tô super feliz que eles estão é, empregando novas pessoas para trabalhar junto com eles esse cenário de poder vislumbrar eu trabalhando com jogos também mais pra frente É muito doido, eu, eu quero realmente ver se isso é uma possibilidade pra mim, sabe? Eu sempre gostei de, de ensinar e de dar aula E o canal até esse momento foi focado muito nisso, né? Muito no, na, na gente que quer aprender e fazer essas coisas Mas eu também quero muito dar uma chance pra ver se tem alguma coisa legal Que eu possa produzir profissionalmente dentro desse segmento também mais pra frente Então, essas são as vontades, né? de aprender todas essas coisas é pra ter a moral pra fazer projetos mais ambiciosos, eu acho que no final das contas é isso, eu sinto que eu tô no momento de tentar fazer coisas mais difíceis, e tem sido bem difícil viu, vou te dizer, não é fácil não, esse negócio é complicado, não é simples mas estamos aqui ah, suando a camisa e fazendo as coisas aqui tô, pelo menos uma semana por mês, a gente se e se dedica 100% aqui com o projeto dos morangos enquanto isso, novas novidades, fique acompanhando o canal, em breve tem novos vídeos vídeos e coisas aí, lives pra gente ir aprendendo, treinando, produzindo e fazendo altas coisas, ok galera? Muito obrigado pela presença em mais esse vídeo aqui, espero que você tenha gostado de, desse pequeno insight aqui, te mostrando né, coisas né, que estão acontecendo aqui, vamos dar um chute segurando a espada, porque não né, porque não a gente pode fazer o que a gente quiser, também tem a animação dela <risos> Ela tomando um golpe é isso aí galera, muito obrigado a gente se vê no próximo, valeu e fala.